Bom, a Rosa dos Ventos, para mim, representa uma coisa muito bonita, que é a amizade. É um lugar onde as pessoas se encontram para poder celebrar a vida, o bom da vida. Né? Dentro dessa vida vem a natureza, que, que é bem clara ao, ao redor. Né? E... e o maior de tudo é esse sentimento de amigo, sentimento nobre, onde eu, por exemplo, particularmente tive, assim, grandes, grandes é, oportunidades de conhecer muitas pessoas, como ainda tempos, né? É isso aí.